Organizado e aí, hey, aí, e aí, desde que bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, eu tô aqui com a live do clube Team no Brasil, especial 3 anos de canal, e eu quero é. Eh... É mandar um beijo pra Mimi Kuti que fez aniversário hoje, dia 10 de abril de 2021, ela fez aniversário, ela é nossa inscrita, nossa princesa do canal aqui, é, a única que, é uma das únicas meninas que eu vejo comentando aqui no canal, então parabéns pra ela, e muitos anos de vida, ai eu esqueci que a câmera tá ligada. O Rafa Afonso OpenGame disse que veio pelo Discord. Oi, Bruno Game. Oi, Gatos. Gente, manda essa feliz aniversário pra mim curtir. Vocês estão me escutando bem? É, vê se tá boa a transmissão. Senão eu começo outra com outras configurações. Vê se tá tudo bom, gente. Vê se tá bom as configurações. Tá tudo bom gente? Me diz, eu tenho que eu tenho que olhar aqui no chat ó Três anos de canal e estamos com mil inscritos ainda, gente. Acho que tá triste. Mas é assim mesmo, né? Queria estar com 3 mil, três anos de canal, seria muito bom. Mas por causa da, daqueles acontecimentos e o que aconteceu, né? Vocês estão me vendo no também? Oi gente, sou eu O é, servidor Ai gente, servidor Ventilador mais cheiro Mas pera aí, gente, vai lugar agora Servidor, ventilador Vocês estão me escutando bem Vocês estão tão... me escutando bem A imagem está boa mas eu tive assim que falar, senão eu não vou saber porque eu não tô assistindo a live. A imagem tá boa, tá tudo bom aí, gente. O Pinguim BR, salve pra você. Você não pediu, mas eu já mando porque eu sou oasado. Pinguim, salve pra você, Pinguim BR. Eu sou. Eu sou o que não? Sou saber. Salve pra você também, aqui não esqueça de sou Salve Já salve Vocês estão acordados até agora, gente, não acredito Unique CPBR, salve pra você também, salve pro DK DK Plays, Salve também o que a gente vai fazer hoje? Eu tô afim de jogar o assim, desafio espero que a internet não caia, gente, porque a internet só é anda caindo. Começou agora. Começou agora. Tá, tá, ótimo. O nick CPB é qual servidor do tiles se como servidor ventilador mais cheio. É um salve para Ana Júlia Brandão. Hein? Salve O Bruno Game disse que eu disse a menina, que é isso? Gente, tá, tá, tá um atraso, né? Acho que tá um atraso Minha voz tá boa, gente? Tá bugando minha voz? Tá bugando minha voz, gente? Vamos então, pra montanha Qual o nome do site? É. SP... Ih, gente, eu não consigo digitar. É SPB, SPBRASIL.PEDRAB Algum moderador manda o site para ela. Ou de toma. sai live de dia. Eu não posso ligar o PC à noite. Pois é. Não tem como fazer de dia, porque é muita gente usando. Muita gente pode travar, entendeu? É muita gente usando. Calma, vamos, vamos aqui, né, gente. Hoje eu tô afim de subir de nível no desafio minha, né, Eu, na não gostei, porque esse assim, jogo não pode jogar com o um Draco USB. Gente, me fala se minha voz tá bugando. Ai, que aí, gente. Eu tava... Que calor, gente. Eu vou ficar ligado. Me fala se minha voz tá bugada sem as mãos, sem as mãos. Né? Não existe o ventilador, ou oh, ventilador não, minha voz tá bugando o microfone, eu tô falando super básico pra acordar ninguém Né? Tá. Ah, eu cheguei em segundo eu caí Salve João Bueno Não me chama de coan O Ninja Chrome Clube Ping Brasil, olá, salve pra você O Ninja Gente, estão fazendo o que acordado Até agora, eu não, não me responderam. Eu acho que o gato entrou pela Achei que o gato entrou pelo por fim Porque ele não pode ligar o PC de noite, né Acho que ninguém pode ligar o PC de noite, né, gente E bugou Bugou já. Salve, gelone. Minha voz.. Ah. Ai. Minha voz. Tá boa. Pô, salve pro Bruno game RX. Tá bugando o né? Aí voltou o jogo. Diva programmato que eu troco de microfone. Eu troco com o microfone do computador. Meu único jogo é da K Place, olha aí, hein? Sem meade. recentemente. Gente, vamos jogar um desafio, um desafio Ninja. Eu já tô, eu já tô. Tá bugado. Já bugou, já bugou o jogo, gente. Mugou. Bom, vamos jogar o desafio em Neve? Desafio em Neve não. Desafio normal. Aff. Só vem, só vem, só vem. Você mesmo. O oh, The que eu já te adicionei ou você tá pedindo para mim te adicionar? Não, cartas, Nossa, neve, oh, não vai ver as cartas, hein? Vou passar com água. O cara já tá vendo. eu só tenho um nerd, Derek. Ó, não vale ver as cartas. Oh. Ah, mas o jogo ainda tá lá e quem tá na live ainda? Às vezes aí não ele sai e não outros. Ele vai pensar que eu vou colocar fogo. Ai, não, velho. Eu não acredito. Eu vou colocar fogo porque eu só tenho fogo. Faixa branca! Eu conquistei dois serios! Gente, tá bugando! Você já me adicionou, eu só pedi pra tu olhar. eu ganhei, gente. Só faixa branca. É que aqui de novo, gente. Cera de ouvido. Bugou! Não dá pra me acompanhar você ao vivo. E agora, gato cheque, se você não pode entrar no computador, ninguém pode entrar no computador, né? Infelizmente, gente, é o único horário que dá. Oi, pensei que fosse eu, o Bruno dele, né? Vem, vem, vem, vem, vem. Quem não foi, vem. Tem que ir um de cada vez. Ah, ele foi de novo, gente. Ele é faixa preta. A minhas cartas é super baixas, vou colocar fogo, as ah, minhas cartas estão muito ruins. Vou colocar, vou colocar meu Deus, minhas cartas estão muito ruins. Estou na conta da minha irmã, meu nome é Kawan, salve Kawan na lista de amigos. Calma gato, não, não fique triste. Faz assim, assiste, entendeu? Acho que. Não sei, gato. Reveza, reveza. Assiste e depois entra. Não o filme do reza. Assiste e depois entra. Ih gente, eu não tô jogando nada, perdi feio. Eu nem pensei atenção no jogo. Posso pelo o fim, mas você sai de um lugar para outro. Eu tô no ventilador. Ganhou! Pronto, agora eu vou com o Bruno. O Sou que não ganhou, então ele ganhou. Ó, oh, ele é faixa branca, isso que eu gostei. Olha o Nix, salve pro Nix, ele tá aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar. Eu vou colocar água, eu vou perder. Toma, cara. E graças a Deus eu vou colocar. Deixa eu ver. Vou colocar. Vou colocar a neve, né? Gente, ele só tá lavando na cara. Bom, Bruno, desculpa. Eu que eu vou colocar fogo. Ele pensou Mandei pedido e reforça o A do jogo está atrapalhando? Ih, eu só tem carta de fogo Vitória impecável Pro gente, vocês estão me deixando ganhar, né? Não é possível. Não me deixe ganhar, gente. Vamos com o que eu Bruno, que já levante. Ai, calma. Salve, Toque. Se você estiver na live, se você não tiver, salve, Toque. Se você estiver na live, você vai ouvir. Tá, vamos com um quem aqui? Espero que eu saia aqui. Vai quem quiser vir aqui vem. Aí eu fui com, com alguém que não é da live. Mas tudo bem, ele ainda não é faixa. Ele não tem nenhuma faixa. Ele tá em ventilador. Você tá em qual servidor? Eu tô em ventilador. Eu quero jogar com inscrito, não né? Mas infelizmente eu tive que vir com isso. O som do jogo tá atrapalhando, gente. Eu vou colocar água, que Ele vai colocar fogo. Hum, deixa eu ver. Eu vou colocar água de novo, que eu sou vida louca. Manda salve pro Jacinto Puta. Ah. Ô oh, gato, você não pode... Você não pode ficar fazendo isso não. É uma live de família, entendeu? É para família. Eis que o adversário ganha. Kkkk. A Lívia, salve pra a Lívia. Ai, gente, minhas cartas estão muito baixas, eu vou ter que comprar. Toma na cara. Ah, ele saiu do jogo. Acho que foi o pior jogo desde que começou tudo aqui assim no Brasil. Ele saiu, gente. Salve pro Bruno. Salve, Bruno, de novo, Bruno. Ah, calma aí. Gente. Calma que... Pode vir, pode vir, pode vir. Sai, sai, não. Com o Bruno, com o Bruno. Vem, Bruno! Vai, Bruno! Bruno! Pro Vicente, salve pro Vicente! Ai, gente, meu Deus, é muito engraçado, né? Salve pro Vicente! Vicente, Vicente! Vidente, como é que você está, Vicente? Aí ah, eu também, o Kaohan. É... Eu vou jogar assim, eu tô vendo a vida louca. Queria ter um encabeiradinho, né? Ah gente, eu tenho dúvida. Ah, sim, por que eu não coloquei neve? Olha essa carta. Eu nunca vi essa carta antes. Nem essa. Será que ele tá esperando a live? Manda salve. Ah, vai no meu grupo, Reempreendido. Que bom, Vicente. Eu não sei, Vicente, como é que eu tô. Eu tô com as costas doendo, porque olha a posição que eu tô A câmera tá ligada. Eu tô sentado em cima da minha perna então, Eu acho que eu não tô bem não, inclusive sem que tô sentado em cima da minha perna e, tipo assim, a articulação começa a vir O brindinho tava na live, gente <risos> muito, muito sério Mas eu muito lá, não No povo, muito... não é muito difícil. Bem, bem, depois eu vou. Eu vou. Oh, vamos fazer aquele para evitar e brincar de cada um. Gente, prepara o gru aí, viu? Porque eu vou dar nota nos seus igru, entendeu? Vou avaliar. Mais tarde. A gente entrou na minha frente. Vamos Bruno, a gente consegue, um dia a gente consegue Bruno <risos> o, Tóquio. o Tóquio ainda tá na live o, Eu e o Bruno vai fazer revanche, provavelmente ele vai ganhar Tá me dando uma coceira, não sei onde que é isso gato Não, não precisa é, falar onde tá dando coceira Não precisa Vai ter Sonic 2, o filme, dia 8 de abril de 2022 Eu podia assistir no Sonic assim, porque da minha cidade. Sério? Já teve filme do Sonic? Gente, quanto tempo dormiu? Teve filme do Sonic, eu não sabia Ele vai virar Teve filme do Sonic, eu não sabia indicar até o final da live eu vou estar visitando os igros então daqui a pouco eu vou estar visitando vamos vamos fazer uma coisa organizada primeiro o desafio ninja e depois o grupo entendeu gente pra, pra não confundir minha cabeça entendeu aí eu vou colocar neve mesmo ele vai colocar fogo eu sabia não perde ano. Né? queria ganhar a ai só tem fogo também eu vou colocar água ah sim, faixa branca contra a faixa branca Vai tentando lá gente, Vou ver se está limiçando daqui a pouco Ah gente, que é isso gente, ó oh, O Bruno está distacionado Ou oh, também, olha essa coisa aqui né? Ele vai colocar fogo de novo Ai meu Deus Bruno fez coleção de cartas O salve pro lobo Da nevasca Raibon Bora Nós contra Vamos E vai o Nix agora hein? Aqui ó, aqui é o Nix Aqui né? É live, é até live tá atrasada mesmo. Que é isso, gente? Que tanto de amiga aí online. Verdade. Mas é assim mesmo. Não, não tem como. Como. Acho eu tava digitando. Olha o Nix agora. Ele é faixa verde. Eu acho que ele vai ganhar, entendeu? Quando vai lançar o do jogo de fogo Agneg, o Luz Miguel perguntou, salve pra você, ele colocou a minha carta, então vai lançar em 2022, a gente não sabemos ainda, mas é fogo Agneg, 2022, 2023, porque demora muito, é muita coisa pra desenvolver nesses jogos. O lobo da Nevasca diz que minha live tá atrasada. É, tá atrasada, não tem como jantar Mas tá bugando, gente? Se, se, se tiver atrasado, tudo bem. Mas se tiver bugando, é aí que eu não gosto. E vocês já viram isso? Quando alguém doa, aparece na tela. O nome é que você tá vendo minha live, você tá demorando pra colocar essa carta. Ah, tá bugado. Ele vai pensar que eu vou colocar água, mesmo, eu vou colocar. Eu vou colocar água mesmo. <risos> eu nem sei que o gato. Eu nem sei que, que gato cheque fica com gosto de terra. Prefiro o meu original. Não assim, Lívia? Ah é, Ah é, Nix? Eu vou colocar fogo, né? eu você, colocar água Ou o Luiz, o Luiz Miguel ainda tá aqui? Se quiser, manda um salve pra mim Ou eu dizer, eu que mando salve pra ele, mas sim, ele... né? Que a pergunta dele foi respondida Pô, Nix, você tá dando trabalho, né? O meu bugou, aqui. Ele vai ganhar com um elemento, eu tô trazendo. Eu, eu só tenho carta de neve Se ele tiver assistindo a live Ele vai saber qual carta eu vou colocar Eu só tenho carta de fogo de neve Queimou o bombom, É, é biscoito ou bolacha É um dos dois, gente É tipo Biscoito é É cookie, entendeu? Então é, Biscoito é recheado E bolacha é sem recheio Não, ou é ao contrário Biscoito de, é, Não, biscoito é sem recheio E bolacha é com recheio Então pode ser os dois É os dois, gente. Oh não! Ah filho! Ah, não acredito que eu perdi esse Nix. Salve do problema do gato Chefes! Jeg não, é cheques! Que tanto de mão é isso! Tá um absurdo essa. Tá um absurdo ó, jogando com Nix. Ai, acredito. <risos> que? O jogo ainda não terminou. O jogo ainda não terminou. O jogo bugou, gente. O jogo não terminou ainda. Eu tava com três cartas de neve. Gente, o jogo bugou. O jogo bugou. O que tá acontecendo? O jogo não termina. Salve por Vitor da Silva, salve. Eu só O jogo terminou? Como assim ele ganhou, gente? Ah, gente, pega um pepino aí e come, oxi. OK. Já tá alisando meu sonho. Oi, Vicente. Gente, vocês vão entender porque eu chamei de hack? Porque. Porque. Gente, ele conseguiu vencer. Como assim, gente? Não, que bugado. Eu quero jogar agora com. Vamos. <risos> Calma. Hum. Espera aí Vicente, quer ativar o x 1 x X1. Eu não sei falar Gente, bugou, eu não acredito GG, dando a sociedade, saciedade, bug é o melhor Eu ainda não acreditava que iria ganhar Pois é, você ganhou por causa do bug Nem eu acredito o Unix bugando o jogo ao vivo O próximo é o Vicente Ah, ele já é caixa preta, afu ah, ah, eu vou colocar neve, só tem neve, só tem uma escova. assim. Aí ele vai pensar que eu vou colocar de fogo e eu vou colocar de fogo mesmo. Ué? <risos> <risos> o que, que aconteceu? Quando oh, o Vicente! Cadê o Vicente? Cadê o Vicente, gente? Que fosse. Gente, cada um que eu tava tá realizando meu sonho. Qual? Vamos estudar de todo aqui a pouco, hein? Só uma... uma partida com o Vicente. Cadê o Vicente, gente? O Vicente fugiu. Então eu ganhei, Vicente. Vamos ter tempo para começar a ajudar o grupo do, do povo, né? Porque o povo quer que eu tive o grupo. Vamos fazer uma coisa dinâmica, eu vou avaliar seus grupos. Mas não tem uma atenção não vai ganhar nada porque eu não tenho nada para dar. É, deixa eu ver. O Vicente Se o Vicente aparecer, gente, me fala. O Vicente tinha saído, né? Porque o Vicente saiu. Mano Vicente! Soundwire Free Version Que isso! Gente, esse áudio é por causa disso aqui, ó. Soundwire. Jardim Por isso aparece a voz dessa mulher que eu tô usando O incêndio não apareceu até agora. Gente, eu vou fazer assim, vou visitar os seus igreos agora, porque vocês estão muito animados. Ué, é. esse incêndio não apareceu depois dessa. Vamos mais um para desempatar e, e já... já começa empatando. Eu não sei que o portal que tá perdendo né? Arroba, cadê tu? Eu tô no dojo Eu já vou pro centro Pra gente visitar o iguro da galera Ele pôr pro lado Eu sabia, sabia Ah é, amigo. Ele vai pensar que eu vou colocar tudo de novo? Ah. Ele vai ganhar, gente. Ele vai ganhar. <missos> <missos> eu não posso colocar água. Eu deixei <risos> Cadê o Vicente? Vamos, Vicente! Agora, agora ou nunca, Vicente? A gente sai tá de cima! Gente! Aí, Vicente, a partir dele, é faixa amarela, gente. Eu já não gostei. Olha ele começa a mudar, mudando as cartas. <risos> Boa, Vicente. Gostei, continua assim, Vicente. Isso mesmo. <risos> Aí, agora ele vai pensar que eu vou mudar de água. Mas eu vou mudar De... de... <risos> Boa Vicente Gente, o que vocês estão falando no chat? <risos> Gente, Vicente. Vicente, <risos> eu assim, Eu não tenho nada falta. Eu tenho uma pessoa que eu vou colocar de fogo, né? de oportunidade de ganhar do Vicente ele vai pensar que eu vou colocar de fogo mas eu vou colocar de fogo porque eu, eu, eu, eu, é, fala pra Lívia é, fala Lívia, pra Estelo, me dá sorvete com miojo credo, gato, chefe, sorvete por que que gente? ah, não vai bugar ah, bugou de novo, gente ah, não, não bugou, não O Vicente me ajudou a causar essa transformação. Muito obrigado, Vicente. Brilhante, assim como um terremoto assustador, que chastruca é e vencedor do destornou de dor. Obrigado, Vicente. Te amo. Te amo. Me... Eu quero jogar com todos os inscritos, entendeu, gente? Açaí nem tem gosto de terra. O problema faz a CMR. Sério, minha voz estão tá muito baixa? Vou fazer uma CMR agora para vocês. Sai de pedir água verde igual Matos. Salve pra você, Luan Matos Eu tô vendo eu tô o chat agora, gente. eu tô perdendo. Era tudo um plano pra você conseguir a fase. Hum, não sei, agora eu tô perdendo, né? Ah não, eu tô ganhando. Como sempre, acho Ai gente, eu rodei de ganhar, sabe? <risos> sabe. É muito chato ganhar, entendeu? Aff, eu deixei, gente, eu deixei Aff, mano, é sério que você vai colocar só faixa Com a carta verde Coloca aí a neve agora Aff, que isso? É a faixa preta Minhas cartas estão muito ruins o que eu faço Ah, socorro? Olha o quanto vai ser, A mensagem de tem a mensagem de Vicente me que você excluída. Você. O que é que você Vicente? O que você enviou? E agora Derek. Ah, vinga vai mesmo, ele vai pensar que eu vou colocar da meta Gente, tem mais alguém pra jogar se não tiver. Mas vamos visitar o Yu. Se chegou mais alguém, daqui a pouco eu vou, tá gente? Daqui a pouco eu vou entrar pra jogar com vocês. Quem faltar.. Vamos todo mundo pro centro, vai começar a maratona de calma de grupo. Faça uma fila aqui em mim. Faz uma fila, gente. Um salve pro Vitre. Vou digitar o de vocês. Um salve pros car por Carlos Legal. Carlos Legal. Tá, eu vou digitar aqui um salve, Carlos. O carro é muito legal, gente. Vamos vamos no jogo de bruno vamos no jogo de bruno Hum, olha, eu gostei do igreja tipo, é uma cozinha eu gostei gente, eu vou dar 9 tipo não tem muito, o jogo começou agora entendeu? não tem muito o que colocar é um grupo normal, eu também uso esse grupo que eu, eu gosto. Já deixei meu like. Vamos no outro. Eu vou deixar like em cada um dos seus grupos, tá gente? Voltando por centro. O vou fazer? o eu oh, louco. o oh, louco 9.8 tá fantástico o oh, louco tá carregando ainda ele fez tipo assim nossa 9.9 não vou dar 10 vou dar 10 tá, tá precioso hein? tá muito bonito Bom, eu já gostei. É um tipo assim: uma fortaleza de banda. Tem a cozinha, tem a sala para descansar, tem um palco aqui para arrebentar. Olha com esse fogo incrível, gente! Muito bom. Vamos no próximo grupo. Quem pedir primeiro, eu tô indo. Próximo Gente, já tô vindo por cento, tá? pronto pra... quem falar o meu, a gente vai. Tem que pedir primeiro. Próximo. <risos> Vamos lá, do Carlo. Gente, tem alguma coisa acontecendo no chat? Provavelmente não, eu tô offline no CPBR Vai no meu oh, Calma, gato, que eu vou no seu Esse aqui é uma nave espacial Eu gosto muito eu tô, gostei, tá bem ambientado. Vou dar 9.8. Tá bonito. O gato, cadê você? Sabe, Chise e o hack, vamos derrotar. Alívio o gato quem mais tá falando no chat. O povo sumiu. Assim, gente, não é uma competição, entendeu? Tá todo mundo dando suas notas. Vamos voltar pro centro pra escolher o próximo grupo. Vamos fazer assim depois do. Vamos fazer assim, vamos que pedir em ordem e depois vamos no Yuro do Tóquio. Vamos quem pediu em ordem, entendeu? Agosto tem a casa na né? árvore puff Eu dou um 9 por. Eu dou 9 também, gente. Acho que todo mundo merece mais de 9, 9, entendeu, gente? 9 de 10 é uma nota muito boa, é uma nota excelente, entendeu? Um salve pro Kaique Salve pra você Kaique Vai que like Vamos no Gente que tanto de emoji é esse, Dereck? Gente, o gato e a Lívia estão doidos. Ô oh, louco! 9.9 Eu acho que. É um museu? Não é um museu não, gente. Como é que é? É um.. Um dos bastidores de Trigatron, não sei Valeu, eu então, não sei o que é gente, mas assim, na minha profissão... Ah, eu falei que é um museu Porque tá parecendo um museu mesmo com... Com esses bagulho embaixo aqui, entendeu, gente? Que delícia, museu. Na assim, hora. Tá resumindo, é um abandonado. Não parece que está abandonado. Né? Vamos no próximo. É para gente aprender a fazer as coisas rápido entendeu? Então vou visitando muito toque ah que fofo ele fez um rosto nojo ah eu sei o que é Aquele de pensante, aqui não tem, né? Na categoria emojon, isso aqui recebe 10. Eu gostei, aquele emoji pensante assim. Ai, resposta. Meu nome é Lina Pistelli Celestina. O Konoshi, salve pra você Konoshi, já apareci no vídeo, eu sou o Carlos Legal, Pinguim Lucas, salve pra você Pinguim Lucas é, King Kong ou Condzilla. Condzilla. eu não assisti o Condzilla. eu só assisti o King, o King Kong O oh, duzentos oh, like, gente. Eu nem lembro qual o eu dei. Eu só tô dando. Vocês entregam, tá ligado na live, porque eu esqueço. O louco já tá saindo. O Kaique disse pra não ir no grupo dele porque é muito feio, então eu vou. Ô louco! Ah, isso aqui é feio, gente. Isso aqui não é feio não aqui é um 9 Um 9 hum. bem gostoso Tá O ping Lucas tá saindo Mas o ping Lucas nem participou É Pietro, salve pra você Pietro Salve aqui pra Aqui é a firma O Pietro tá firma Eu não entendi esse negócio de firma, alguém me explica? Acho que eu falei que eu escolhi o time Condizelo, o Pinguim Louca, saiu. Gente, eu não leu muito o chat, né? Sempre, né gente? Se alguém me manda uma pergunta aí, vocês me mandam porque às vezes eu esqueci de ler, tá gente? Vocês já viram isso? <risos> a firma é um servidor onde todos se ajudam a conquistar selo. fazendo lembro o selo de zero... selo de 10 primeiro no dance club. Ah, então eu quero entrar pra essa firma. Pode me colocar na firma. Um grupo um, do um, um, um, um... é, Me coloca nessa firma hum, Ô louco Eu dou 10, 10, não tá bem 10 Dez, vez. É, da bagunça aqui, não tem como é, colocar tudo arrumadinho, mas tá arrumado, viu? tá organizado. Não tem como colocar tudo ajeitado, tá, às vezes ele fica avontuado, né? bem pra firma, passa seu discord Alguém, alguém, ou gato é, Passa meu discord pra ele Meu discord tá, tá na descrição dos vídeos Agora eu vou ler isso aqui vamos ver o que me mandaram Tutu, é é uma comédia um Carro legal Tô feliz Tô feliz Aí o Carlos mandou, o Carlos mandou de novo, o Carlos Lit, o Carlos manda muito forte. Que é isso, Carlos? Carlos de novo. Carlos. Eu roguei aqui, gente. vamos voltar para o centro e agora gente que a gente tem o que, que a gente tenta fazer agora nem sei nem sei qual cartão falta mais algum gru falta do gato né o gato tá... o gato nem tá lá gente para procurar o gato do pingou vamos ver se está aqui o jogo do pinguim. Né? não tem um cara de comida Então esse grupo é da era pré-histórica, né? Eu, eu gosto Dom 9.5 Eu gostei, eu gostei Ah, não tem muita coisa, porque não deu pra comprar muita coisa, hein? as coisas são tudo novas, muita, muita, muita coisa. Salve pro, pro MRPoll. Tem TV no catálogo do Grupinho? Acho que tem. Se não tiver, tem um segredo. Boa noite, Fukarique, salve, boa noite, dorme com Deus. Ah, oh, já tá gente indo dormir, boa noite. Boa noite, Pinguim, salve para você, muito obrigado por acompanhar. Então, tipo, não, não. então, gente, o que a gente faz? Tipo, agora eu fiquei... Tipo, já revisitou o de todo mundo Vamos divulgar, né gente? Não se esqueça de divulgar Pra, pra ajudar a nós Vamos ver se dá pra comprar algumas cartas Nossa, vamos fazer uma hora de live Eu que é meu progresso, minhas cartas. Quero comprar as Não tem cartas. Eu quero comprar. Olha, tem que comprar... Ih, quem foi, quem foi, quem foi? Ih. Tô entrando no Ping agora, se quiser ver na igreja, qual serve você tá? Eu tô no serve do ventilador. Bucou. Bugou, gente. É, dá pra fazer uma vez, vou ter que fazer um vez, eu diria. Cadê? Bugou, bateira. Ai meu Deus. Eu tenho uma conta da Jabiraka, que a gente pode conquistar o selo nessa conta Mas eu vou deixar por na próxima live tá, gente Porque senão não, a gente vai fazer tudo nessa live e na próxima live a gente não vai ter nada pra fazer Ou o gato, sei que, mas você não tá online, gato, eu vou no teu grupo, calma Ou é o grupo do gato chefe, gente a não ser como eu vou procurar eles dele. O gato não tá online, hein, gente. Isso, eu vou fazer assim, vou continuar jogando o Desafio Ninja, porque eu preciso subir de Ninja, Eu já com fome. eu não vou conseguir comer. É muito inteligente, nesse está indo a né? Ele vai ganhar, gente, ela não presta muita atenção. Que eu vou ganhar agora, ele tem chance de ganhar, ele vai pensar que eu vou colocar neve. eu devia ter colocado neve. ah eu vou colocar neve mesmo, É, ele pensou que eu vou colocar neve e colocou, eu tive a oportunidade de ganhar mas eu não ganhei O gato aqui, gente. O meu do gato. O, o MR Paul entrou também. Ah, tá bugado. Ainda existe esse bug. Eu tentei fazer esse bug, mas eu, eu não consegui. Eu não sei como é que fazer esse bug. Eu tentei, eu tentei. Mas eu não consegui fazer esse bug. Tá repreendido. Eu já tinha visto o gato. Amanhã eu vou entrar no CPBR, ok? Ok, Lívia. Vou esperar você no CPBR amanhã. Então, gente, eu quero decidir. Um, o G, Evil jogando CPBR a essa hora. É a única hora que a gente tem para jogar. Eu não sei se eu terminar a live daqui a 10 minutos. Ou eu termino daqui a 30 minutos. O que vocês acham, gente? Me diga se eu termino daqui a 15 minutos ou 30 minutos. Um salve pro Luiz, Luiz, Luigi.. Luigi, Luigi, Luigi Evil ruído mal, bagulho louco assim. Vídeo velho, como é que tá Vitor? Foda gente Salve pro Diego Diego Felor Ele vai me mandar um olá Olá manita. Manito saiu na cara dura Destruíche é o melhor que youtuber, nossa, meu Deus do céu. Não sei, se... eu nem sei quantos céus eu tenho. Vamos ver meu celular. Qual foi o assunto que eu ganhei no desafio de hoje? Foi com sua de jornada: conquista a faixa branca, ganhe uma partida com 3 elementos diferentes, ganhe uma partida com 3 cartas do mesmo elemento, vença uma partida sem deixar seu elemento ganhar nenhuma carta. Eu tenho 37. Eu tenho 57. eu tenho... Olha o louco tem o cara faz faz venda de, de de selo, não tem como competir. Eu vou encerrar a live por aqui, né? Eu não sei como é que tá a live porque eu não tá assistindo no YouTube. Eu não sei se tá bom ou tá ruim. Eu acho que essa foi a live, né, gente? Acho que tá na hora de vocês virem dormir também. Tem sete pessoas assistindo. Tretapésico. Começar com água. E a firma, que eu sinto lá na saída da firma. E pra quem tá sendo aí? Você vê o chat? Eu leio, as vezes eu leio. Como a Lisa tá conversando com o grato, eu não leio, entendeu? Porque os dois tão conversando entre tis, né? Mais um salve pro Thiago, que perguntou isso Um salve pro Diego Um salve pro Pantufa Games Que entrou agora no live Ô, louco, o cara tá com fazendo... a Ah não, ah não como ele é se De outro lugar. Olá, manito. Olá, Diego. Sou Diego Cadu. Eu de Equador Olá, manito. Como está? Seja bem-vindo ao meu canal. É, me gosta muito de Los Muchachos me gosta muito de, de bailar bailar música de espaço de espaço eu quero respirar todo aquele espaço me gosta muito de, de espanhol espanhol me gusta me gusta me gusta o Juéga CPBR? pra os cara senta aqui fica me olhando gente que medo quando a gente bota jogar o que que ele disse? pantufa clap clap. eu queria eu queria uma pantufa É isso meu filho, empata o bagulho. Não é o seguidor, meu nito. Não é o seguidor. Aqui ó, não é seguidor. por isso. Sim. Sabrei necessita de algumas classes de espanhol. Eu tenho um bom espanhol. Bonito, tu, tu está falando que meu espanhol é malo? Tu és um espendejo. Não pode falar que meu espanhol é malo. Não pode ter, eu queria a pantufa de verdade, entendeu? Eu acho bem bonita as pantufas. Mas é difícil de andar com pantufa, né? A gente eu é perdi porque eu tô prestando atenção no chat. Eu não sei que eu joguei de jogo ruim que eu fico agora. Só você achou que vai ter a operação apagão no seu PBR? Sim, vai ter, né, gente? Tem que ter todas as festas, porque, né? É como para tem no Brasil. Tem muita gente, ó Agora já sai bastante gente Pouco estão acompanhando Ah, não tem bolinha de papelinha bola, bola de merda inscrito nele desde quando você fazia vídeo ah tá. eu buguei na hora que ele disse ah. comigo vou de vou, vou de caminha então dios o cara falou isso isso não Friversion, gente, eu estou a fim de buscar o puf dourado e o puf. E o puff bora fazer isso? Vocês que não tem, bora fazer comigo? Vamos explorar a ilha em busca do puff dourado. Que eu ainda não tenho. Pra buscar os puffs dourado porque eu um trabalho em espanhol e poucos cérebros o que está acontecendo nessa cidade a lei do gato arrasa mas não sei agora né, eu vou parar de jogar Poucos cérebros que a terminar misórdios com celos Que hago. água O cérebro deve agrar beber água uma coisa muito necessária para te o local feature funciona bem. O cara para começando a mexer. Eu vou tocar no nariz. Vamos atrás do Puff Então gente, hoje eu vou, agora eu vou, falar daqui, eu vou ensinar como você A coletar o Puff Dourado Primeiro de tudo, o que você deve fazer Você deve vir aqui no Pet Shop Pet Shop, entendeu? Entrar no Couping do Brasil, pronto Entra aqui no Pet Shop E você deve vir aqui Ok, não funcionou Pronto, funcionou. E você desce essa alavanca pra baixo e vai ter que. Tar... Aí você clica, você clica, né? Você não desce. Você clica. E o seu povo vai comer. Vai comer um conflito. E ele vai começar a caçar as pedrinhas de ouro. O que você vai fazer é andar pela ilha inteira explorar. Olha, ele já encontrou duas pepitas, gente. Que legal. É, já vai vendo qual o nome desse puff vai ser. Eu já fiz um vídeo como, como ter o puff, mas ficou muito grande porque eu nem sabia como ter. Não me dá a não, puff. Não. Aqui a gente já aproveita para explorar, né? Vamos agora andar pela ilha inteira. O que, é que esse povo tá fazendo aqui? Às vezes eu fico com medo, entendeu? E tipo, se você sair, você vai ter que começar tudo aprender de novo. Você vai ter que dar um posto de tudo de novo, entendeu? Eu não sei abraçar brasileiro. Aí nem queira aprender, viu? E o brasileiro... É, todo confuso o português. Gente, tá seguindo o Tesari? Saúde pra você. O pote tá parado até agora aqui. Só tô com 5, gente. Eu vou conseguir. Vamos mudar de sala. E a gente já aproveita pra ver a faixa do né? poço. Aqui tá bem bonito. Não me dá língua, não. É bem fácil. O poço do dourado. Será que eu prefiro fazer um tutorial disso? Fazer um chute. Já que é um vídeo um, curto, entendeu? Não precisa de um vídeo disso, de 10 minutos Não igual eu fiz. 4 Teletro-espectadores Eu gosto tanto Vamos mudando de sala, gente Vamos mudando de sala Uma hora vai chegar Assim não é perpita. Será que vai atualizar esse pin? Vamos, meu filho. Vamos. Vamos ter essa mais. A moeda de novo. Tô bocando, gente. legal, gente. Meu Deus. O cara vazou. Então, gente, você não sabe o que está acontecendo, eu estou tentando... Já vai escolhendo o nome do Puff. E uh, o, o nome de Gato Jack já está usado no outro Puff. Acho que eu vou colocar de líder. Acho que Livia também já está usado, né? Obrigado. Qual o nome que vocês querem? Você tá usando a conta do Pingo? Eu, não, eu ainda não usei, mas Provavelmente vou querer usar ela Quando eu querer conquistar os selos Que eu já conquistei na minha conta Se você não conquistou eles ainda, né? Mas eu vou usar se você ainda não conversou eu vou usar talvez eu faça esse tutorial com, com esse tutorial com a ah, talvez eu faça o tutorial com a conta do se você quiser três pepitas gente e já escolhe o nome do cofre dourado leva é. seu cofre onde quiser para procurar pepitas de ouro traga as pepitas de ouro para mim para tirar a tabuleiro Você pode usar em curto destino, igual eu adoro. É, também posso usar. Qual nome vocês querem que eu coloque? Senão eu vou arrumar um nome aqui. Ah, que vai te chamar de abiraca. Ah você falou depois. Você mandou a mensagem agora. Mas tem um pouco dourado ainda. Agora eu vou brincar meus lindos de ouro. eu não entendo nada, mas eu estou usando um tradutor. O gato conversa com ele em espanhol. Na verdade, eu não estou conversando quase nada, né, gente? Eu vou fazer o vídeo para obter dourado, mas não hoje, amanhã. no meu pé Alguma coisa tava sangrando Perdão, perdão Um saludos para Diego Um saludos, saludos. Isso se chama de saludos faz uma sala no seu, no seu discord para espanhol você tem um cargo sem ser do, do facebook mas eu tinha feito mas eu retirei porque ninguém entra ninguém conversa se ninguém conversa no português imagina em espanhol. Goste. Que, mano, o que eu estou fazendo aqui às 2 horas da manhã? Valeu pela live, parabéns. Eu vou ter que ir, ir dormir. Nossa, vai dormir tão cedo hoje, gato. Ontem você dormiu 3 horas. Eu vou vir agora. Eu também estou encerrando a live já. Então, Luna, não sei o que você está fazendo. A má de... Que isso, que gato. Salve pra Nuna Goste se ela estiver ainda. nome do cara palme gostosão o que está acontecendo gente tá no é fui Imita o en olho. Como é que imita o en olho? Não sei como é que imita. Sim, é assim. Gente, se você se inscrever, e a, tiver. A, a, a inscrição pública vai aparecer. Até agora eu não testei. Como é que tem um Eu esqueci se não tem um De parte que eu não assisto. Chaves. Me imita uma tartaruga chorando, eu não sei como é que imita. Eu não sei nem como é que me imita. Sete roxo. Então, gente, eu estou errada por aqui. Ei, deu ta se visos seja bem-vindo a mais um vídeo. Muito obrigado a todos, é, obrigado ao Nony, obrigado ao Gato, ao, ao, ao, A AM, aqui, obrigado a todo mundo, entendeu? Três anos de canal e até hoje eu não desisti. O Nony também está fazendo três anos de canal. É isso, gente. No meu grupo, porque né? A gente começou no mergulho e eu vou encerrar no mergulho. Sabia gente, que, é que tem um quintal? Então, já entrou mais gente aqui ó. Obrigado Salve Homem Toshin Ele vai encerrar a Live agora. Salve geral que acompanhou a Live. Hein? É, muito obrigado, gato. Inito na fonte, menino professor linguiça. Boa noite, rapaziada do canal. inscreva-se assim, e deixe um like. Ative o sino. Continua acompanhando o Fel, gente, extraordinário TMJ Olha Longa, salve pro Longa Longa CA, ah, oi Só tem dois espectadores, gente Só com logo, agora aumentou para 5 gente. Vou ter que encerrar com 5. O Wallet Hocha não encerrou aqui, ó. Ó, só até no igru dele. Vou encerrar no igru dele. Olha aqui, gru bonito, gente. Gru de praia. Tem a cozinha. Gente, que gru bonito. Eu vou copiar. Tem 6 ondas Agora já, já era, gente. agora é o final da live É o fim, é o fim, acabou tudo Até a próxima Obrigado, Luna Goste Muito obrigado Salve pra encerrar pra vocês. Salve, salve, salve, gente Boa noite, eu já vou encerrar com três amigos online Tinha muita gente Tchau, gato